Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal do Marco e Nesse canal eu falo sobre coisas que eu gosto Com músicas, jogos E dentre elas Esse carinha aqui, cara <risos> Olha só, ele é muito engraçado Ele fica, eu tô imitando risada, sabe? Dá pra ouvir aí, eu acho que tá dando pra você ouvir bem <risos> Esse carinha aqui Ele é um psittacílio uma ave de bico Não, não grito. Não, pelo amor de Deus, não grito. Ele é uma ave de bico torto. E, e essas aves de bico torto, elas geralmente são muito inteligentes, né? São periquitos papagaios, maritacas, araras. São animais muito inteligentes. Sociais. Ele gosta de, de interagir, inclusive com o ser humano. É um bom pet esse carinha, mano. Você tá querendo um animal para você fazer amizade, para você ser, ter um pet, um periquito. Ele é um bom candidato. Um, na verdade, um ótimo candidato. Ele é um pouquinho difícil de se lidar, tá? Você percebe que ele não aceita todo carinho. Ó, ele não gosta que mexe aqui. Ele não gosta. Ele fica expressado, tá vendo? E ele mostra que ele não tá gostando. Olha só, eu acho que ele também tá vendo ele tá vendo ele na imagem aqui do meu computador. Isso também deixa ele um pouco estressado. Ele acha que é ultra ave, tá ligado? Ele não consegue reconhecer um reflexo. E tem que você tem que conhecer, é, brincar com, a sua, com, com ele para você ver onde é o limite dele. Para você mostrar para ele também que você não quer machucar ele, ó. Você vê que eu posso fazer qualquer coisa, segurar ele de qualquer jeito. Ele não me machuca, tá vendo? Não sei porquê. Eu acho que ele me reconhece como amigo. E aí ele não me machuca. Uma característica muito interessante dessas aves é que elas não têm mão, obviamente. Como é que eles entendem e sentem o mundo? Eles usam um bico, ó, Quer ver? Não. Agora ele tá tímido. aí, ó. Ai, porra, não comendo meu bigode, velho, olha que moleque safado, ele fica tentando explorar tudo com biquinho, sabe ele belisca, usa a língua pra sentir textura sentir como é que é, as coisas ele é bem carinhoso também não, não é um animal agressivo, mas por exemplo esse aqui é cimento, não sei, não sei porque, quando ele tá comigo, outra pessoa chega perto ele, ele não gosta ele fica tentando beliscar Outra coisa, olha só, mano. As asas dele, enormes, ó. Ele, ele, não, ele não voa, cara. Ele não voa. Ele sabe voar. Obviamente, ele sabe voar. Ele... Pode voar se eu jogar ele pra cima que ele vai voar. Só que ele tá comigo, ele não voa, cara. Não, não entendo porquê. Não sei se ele acha que ele faz parte do meu grupo, do meu bando. E por isso ele quer ficar comigo do meu lado. Olha só, você deixa ele ali, muito provavelmente ele vai cagar na minha na minha roupa, mas ele já vai curar alguma coisa no caso é minha corrente. O que, que esses animais comem? Eles comem sementes, brotos, frutas, verduras, tudo que você oferecer para ele vai comer. Inclusive se você oferecer comida humana, por exemplo biscoitos, é, é, qualquer qualquer tipo de comida humana ele vai comer. Só que se você fazer isso, cara, você é um tremendo de um filho da puta. Porque esse animal aqui, ele tem 15 anos de idade. Quase 16. Esse aqui, esse animal, esse aqui, ó, que você tá vendo aqui. Ele tem 15 anos de idade. Muito provavelmente, se você der comida humana pra ele, ele vai ter problemas renais, problemas no fígado, no coração e vai morrer. Ele não vai durar tanto tempo. Esse animal em um cativeiro bem cuidado, ele pode chegar até 30 anos de idade, fácil, ele chega até 30 anos de idade, bem cuidado. Um erro que eu que eu noto em todos os criadores desse animal, é a pessoa dá somente girassol para ele comer. Tipo, a comida básica dele é o girassol. O girassol é uma planta muito nutritiva, só que é uma planta que tem muita gordura. Ou seja, seu animal vai ficar obeso, vai, vai ter a, a mesma doença do ser humano, né? Vai ficar obeso, vai ter um ataque cardíaco e, principalmente, pelo geração ter gordura, vai atacar o fígado dele. Que é o fígado que metaboliza gordura. Eu fui pra escola, tá? Eu não fiquei só vendo aula à toa. É isso aí. E... Manos, onde que você adquire um carinha desse? Pelo amor de Deus, cara, não compre na feira. Não compre de traficantes Porque esses caras Eles acabam com a espécie, tá ligado? Acabam com a espécie Eles vão no habitat natural desse animal Tiram ele de lá de forma desumana, né? Porque eles só estão pensando no lucro E acaba com a perpetuação da espécie Porque eles vão retirando os indivíduos de lá, cara Uma hora vai acabar, tá ligado? E não é interessante que esse carinha acaba. É interessante que cada vez mais tenham um criadores legalizados pelo Ibama, criadores voltados para reprodução, tá? Porque você pode ser um mimizento do caralho. Olha só que, olha só que carinha legal. Você pode ser um mimizento e falar que ah, é melhor que esse carinha esteja na natureza e livre solto. Só que na natureza ele passa perrengue pra caramba também, cara. Ele tem que buscar alimento, ele é predado por cobras, por gaviões... O cuicas coisa e tal. Ele tem uma vida muito sofrida, como qualquer animal na natureza, né? E se você é um criador legalizado pelo Ibama e você reproduzir ele e você vende para outras pessoas, você está contribuindo com a perpetuação da espécie. Você, não sei se você percebe, mas o ser humano ele possui uma, uma característica de devastar, as florestas e sempre ocupando mais lugares, desertificando áreas, tornando áreas incultiváveis, inabitáveis. E o ser humano sempre vai fazendo isso. Vai chegar uma hora que vamos ficar sem florestas, ou seja, esse, esse animal aqui vai acabar... Ele e outras espécies vão acabar desaparecendo. A não ser que as pessoas... Ele é bem cheirosinho. A não ser que a, os criadores... Conscientes, criem ele em cativeiro Reproduzam é, Pensem na, na saúde dele Olha só como é que é uma ave Bem, bem legalzinha, cara Ele pode falar Ele pode imitar frases Eu não, não estimulo ele a fazer isso Porque eu acho besteira, tá ligado? Muitas pessoas acham bonitinho Ver o animal imitando a voz humana Mas é besteira, cara É besteira É melhor você ter o um bicho sendo quem ele é e mesmo assim, mesmo não estimulando, ele ainda consegue é, reproduzir algumas frases pequenas. Minha mãe ensinou uma bobagem extrema pra ele. Ensinou ele a falar que é café. Ainda bem que ele parou de falar isso. Depois de um tempo, ele esqueceu. Eu acho uma extrema bobagem. O nome dele, eu chamo ele de Quito. Não tem nome específico. Quito, Periquito, Quito. Entendeu? Esse é o nome dele. Olha só, você tem que conhecer a ave, né, brincar com ela, olha só o que, é que ele aceita fazer, ele gosta de ficar pendurado, não, você pode brincar com ele total, tá? Ele gosta de se pendurar, ele usa o bico dele, ó, você vê, ele usa o bico dele pra se segurar, ó, ele não voa, cara, não voa, Agora, se ele cair aqui, ele vai usar. Esses bichos, eles, eles gostam de ter brinquedos pra se pendurar, pra, pra fazer exercício, sabe? Eles são curiosos. Se você tiver uma argolinha, ele vai ficar pegando ela, jogando para um lado, jogando para o outro. É, se você deixar ele solto, <risos> é perigoso ele roer caixas de papelão, roer fios. Ele gosta pra caramba de ruer. É, o bico dele é forte pra, pra isso, pra quebrar sementes, pra ruer cascas. Esse animal, ele nidifica em cupinzeiros. Ele não acaba com os cupinzeiros, tá? Eu não sei o que que ele Eu não sei o que que os cupins ganham com a presença desse animal dentro do cupinzeiro deles. Mas geralmente eles fazem um buraco dentro do cupinzeiro, cupinzeiro ativo, vivo, e eles colocam os ovos, cuidam dos filhotes e os cupins e ele vivem tranquilo. Aí depois eles saem do ninho, né? Os filhotes vão viver a vida deles. Eu não tô certo se esse animal forma um casal pro resto da vida, mas eu acho que ele forma um casal pro resto da vida. ou, ou até um morrer ou parar de se reproduzir lógico, temos um macho temos uma fêmea, vamos supor que a fêmea chegou ao fim da vida fértil dela o macho vai procurar outro aí vai formar outro casal acredito que seja assim eu não... esse canal não é um canal voltado para notícias para matérias com grande veracidade tipo, tô cagando eu tenho esse animal aqui, eu gosto dele eu só me importo com ele não não me interessa qual é o comportamento de casal dele na natureza. Mas um dia eu pretendo ser um criador legalizado e, e ter esses bichinhos aqui num viveiro. É, eu gostaria de ter um terreno também, colo colocar telas e criar eles meio que quase soltos. Igual esse carinha aqui. Esse carinha é, hoje há gatos em casa. Mas já, já teve tempo que eu morava só. E eu deixava ele solto às vezes. E é muito engraçado, cara. Eu colocava ele no cantinho dele de noite pra ele dormir. E de madrugada, de manhã cedinho, ele já dava lá no meu quarto. Assim que ele acordava, ele procurava o meu quarto. Se a porta estivesse aberta, ele voava pra cima da cama. Você só via as asinhas batendo e ele dando em cima da cama e gritando. É muito, é muito amigável, muito carinhoso Você pode deixar ele mexer ó, Perto do meu olho aqui, ó Ele não machuca, ele não faz nada ó, Eu posso Colocar ele na minha boca Ele não faz nada é, é muito mansinho, cara Muito mansinho, mas lógico Você tem que manipular ele Tem que mostrar que você é amigo Se você for pegar nele com medo Também ele, não sei Não sei como, mas parece que ele sente e se você for mexer nele com medo, ele vai ser muito agressivo e vai te dar um puta de um beliscão que arranca até sangue, viu? Sério, mano. O biliscão desse bicho aqui é forte. Não queira tomar um beliscão, não. Mas, não tenha medo. A unha dele machuca um pouquinho o dedo, ó. Não sei se vai dar pra você ver. Meu dedo tá um pouco vermelho, tá cheio de furinho. Minha câmera não é muito boa, acho que não vai mostrar. Eu poderia até gravar com o celular, mas a qualidade do áudio do celular é muito ruim. Então tem que gravar pelo computador mesmo. E é isso, cara. Nesse vídeo eu resumi vários assuntos. Falando sobre, sobre esse animalzinho. E talvez eu foque depois em cada um desses assuntos. Né? Por exemplo, alimentação, onde comprar. Um animal desse aqui num criador legalizado é por volta de 500 reais. Né? Mas vale a pena porque você não vai estar tá distribuindo aí. Você não vai estar tá destruindo a espécie, você vai estar tá contribuindo para a propagação dela e perpetuação. Porque é isso, cara. As pessoas demonizam muito o criador de pássaros. Só que, na verdade, um bom criador de pássaros, ele ajuda a espécie. Porque ele perpetua a espécie. Eu não vejo vídeos falando muito sobre esse carinha. É, muitas pessoas matam eles porque eles destroem plantações. É, se, você tiver, se você é um pequeno criador ou um pequeno agricultor. E você tem uma plantação de milho passa um bando desse carinha aqui, eles geralmente ficam em bandos, tá? Bandos de várias, vários indivíduos. Mas eu acredito que eles formam casais e, e esses casais ficam em bando. Se eles passam numa plantação de milho, eles começam a destruir tudo, cara. Eles são muito safadinhos. Eles são destruidores. E os pequenos agricultores, como eles não conseguem tancar esse prejuízo, eles acabam matando esses animais. Ou seja, esse bichinho aqui, uma hora, ele vai desaparecer da natureza. E cabe ao criador de aves fazer a perpetuação da espécie, cara. Porque ele é um carinha muito legal, muito inteligente. Percebe que quando eu faço uma coisa que, eu, que ele não gosta, ele fica rosnando, cara? Olha aí. <risos> Mas ele não, me, ele não me faz mal, tá? Ele só mostra que ele não tá feliz. É muito inteligente esse bicho, cara. Muito inteligente. Vamos tentar fazer ele gritar? Hahaha, <risos> fala. olha, <risos> oh, ele tá se vendo, eu acho. Fala oi pro pessoal, fala. Não, não caga no meu computador. Ah, vocês estão percebendo esses caninhos? E o bico dele tá um pouco descascando? Isso não é doença, tá? Ele tá com os caninhos aqui porque ele tá na, na muda. Ele tá mudando de penas. É, tá nascendo novas, caindo as, as velhas e o biquinho dele tá descascando, simplesmente pra se renovar e é isso talvez depois a gente volte com ele em novos vídeos eu mostrando qual é a alimentação dele mais a fundo mostrando como é que funciona a reprodução dele mais a fundo e, to e todos esses tópicos que eu falei no vídeo de depois eu posso fazer, sei lá, dezenas de vídeos voltados a esse animal, cara. Tem muita coisa pra falar dele. Muita coisa. E é isso. Me despeço de vocês. Se despeçam aí do, do Quito. Animal de 15 anos de idade. Pode viver até os 30. E até mais Nos vemos aí no, no próximo vídeo do canal Tamo junto, falou e até mais Canal do Marco Segue o canal, se inscreve E tamo junto, valeu Onde é que eu coloquei ele ali, ó na, na escadinha da cama Se eu colocar ele nas madeirinhas ali de cima Ele se pendura também, tá Ele gosta de fazer essas, essas brincadeiras Gosta de ficar pendurado nossa, é um animal muito legal pra você ter Só que você precisa ter cuidado, tá não, não, não dê um animal desse pra uma criança A pessoa tem que ter consciência pra ter A criança pode machucar, pode matar, pisar E você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Pisar, ter outros animais em casa que podem ter conflitos com ele Muito cuidado